Aqui é o Roberto, vou mostrar pra vocês hoje um pedaço da Mata Atlântica aqui no centro de Blumenau fica atrás do Shopping Neomarket, né na rua ao lado, e vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona o acesso e tudo mais, vamos lá? <música> é legal aqui porque tem bastante espécie de aves, dá pra ver esquilo tamanduá. Eu nunca vi, mas relatos de visitantes provam isso, sem falar que tem um monte de espécie de, também de árvore aqui. Se você é biólogo, gosta dessas coisas, talvez faça sentido. Mas simplesmente por ser ar livre, natureza, seja interessante você visitar. Olha aí, você até já vi em matéria de jornal aqui da cidade. E o Fritz Miller trocava correspondência com o Darwin A entrada aqui do parque é gratuita Tem estacionamento Você vai chegar até a frente Eu vou colocar a fachada aqui na tela é, Tem uma corrente ali Então geralmente o estacionamento na rua Está lotado por conta do shopping O pessoal vem e deixa o carro ali mas se você for visitar o parque, é só chegar ali, dar uma buzinadinha, vai ter uma pessoa responsável. E ela libera ali a tirar a corrente e você pode deixar seu carro, sua moto dentro do estacionamento do parque. Então também é gratuito. Pode boa, hein? T. T. T. Mas T. T. T. T. Olha aí, uma canela. Essa madeira é boa, né? Que extratos. Berço da biodiversidade olha só que bacana. 15% do território nacional. Atualmente, cara, praticamente metade da floresta original. Um milhão de espécies de animais, incluindo os insetos, mamíferos, pássaros e anfíbios. Chegou aqui num, num cruzamento. A gente veio pela trilha do Tatu, seguindo. É a trilha do Tucano. E aqui à esquerda é a trilha da Cutia, que a gente vai seguir agora. Bora lá. A taria aqui está procurando Tucano. Teve um barulho no galho. Por ser mato atlântico aqui, provavelmente exista mesmo. Não é à toa que os nomes das trilhas são nomes de bicho, né? porque existem esses animais aqui. Um os animais mais comuns, bugio ruivo. maiores primatas neotropicais né, com comprimento de 30 a 75 cm. Os machos são vermelhos alaranjados e as fêmeas e os jovens castanho escuro. Olha aí. Pra acessar o parque aqui é bem de boa oh. Os bugios estão atravessando aí Olha! <risos> aí. <Opa. Ops. risos> Olha lá ele Um baita de um bugio é gigantão, né? Quando ele se estica, né? Parece um... É, um é, tava escrito na placa, né? 70 centímetros ele pode chegar. É. Pegar comida e tirar uma selfie, hein?